Bom dia galerinha E aí, como é que vocês estão? Tô, tô bem. Mais um dia de rotina São 9 e 13 Mentira que esse relógio está atrasado O relógio da MT atrasa Esteja ciente É... Não trabalhar Mais um dia de Salvador, tempo estável Outono é assim Outono, Salvador é estável É estável Somente no verão, o resto é chuva, sol, sol, chuva, chuva, sol, sol, chuva, chuva, chuva, sol, sol, sol, chuva e chuva. E temperatura não varia, temperatura não cai. Salvador não esfria. Mas também não, não esquenta assim, ficar insuportável, é um, é um clima bastante agradável. É, é tropical. E as chuvas mantém a, a temperatura. Bom, hoje estamos testando par de luvas X11 Fit X. Tá me vendo, né? Misera. Como é que essa porra do seu carro de água aí? É, luvas da X11. E também tô com a bota De cano curto é, Qual é o modelo Eu não lembro o modelo Mas posso colocar na descrição Botinha dela, tudo mais Certinha, papapá O vendedor Recomendou, ó, e compra o tamanho do seu pé Porque ela vem certinha Aí, ó, reserva tecer na roda. Aí tá. Né? Comprei. tá mais do meu pé. 41. E não levei fé porque eu tenho uma, uma bota lá da Tex cano longo. Dessa de motociclista mesmo. E ela não tem número ímpar. 40, 42, 44. Ah, então a minha é 44 e... Tem uma folgazinha suave, mas gostosa Muito boa de usar Com a recomendação dele Eu aí comprei a 41 E ela é realmente 41 Certinha mesmo Só que É uma bota certinha Bota Tem que ser um pouquinho folgado Porque ela é ela não é, A bota não é flexível, é, é flexível. bota e tudo então, botas tem que comprar um pouquinho um número pelo menos maior, fica bem mais confortável. Acho que estou usando a Aos dois do lado, todo dia isso. Então eu comprei do número exato e deu a impressão que ficaria apertada, mas tem que não, tem que não. Foi a impressão que eu tive foi porque conduzi logo. Ela tá super nova e agora tá folgando. Tinha que usar, né? Ah, tá bom. O Salvador tá virando um grande circo, né? Nas estaleiras. Só faz malabarismo em alta, vários pontos. ainda vou averiguar qual é porra negão, sua placa tá imunda ela incomoda um pouco pra andar a, a pisada, pelo menos a, o, o meu tipo de pisada não tá perfeito mas isso não é problema né, porque isso aqui não é bota pra você fazer caminhada é boto pra você pilotar Tá, tá suave, tá? Tá bom. Gostei. Bota esse. x 11 4 3 2 0. Passei. Vou derrubar aqui. Ó. Passou. Ó, aqui é o Hub360 Salvador. Os, prefi os projetos de inovação, tecnologia, lá, lá, IoT, a portaria toda, é aqui. Sim a bota é. Vou tentar mostrar. Não dá pra ver direito, não. Vai ficar pra um review. Eu preciso melhorar o método de fazer review pra vocês. Que atualmente está uma horrível. É, <risos> falar uma bosta. <risos> eu falei. <risos> é, tá ruim. Eu tenho que melhorar isso. Eu... Então, eu tenho uma câmera de celular. Ou seja, eu tenho um celular, né? Mas eu preciso. Porte, alguma coisa que fixe. E aí fazer um vídeo com mais qualidade. Pelo menos para reviews. Tá apertado aqui. Olha a chuva! Chegou! Parou, hein, pai? Todo mundo parando. Cadê o abençoado do radar móvel? Tá, não. Mas vamos andar na manha, né? Pá! Sei lá! a mão, porque está molhada, está molhada, moto sem ABS, muito torque na roda traseira, é, só precisa de uma, uma gotinha de falta de sorte, e a merda tá criada. Mas essa chuva aqui, comparada aqui, eu tomei ontem não é nada. Isso aqui é não dá nem para dizer que é chuva, é caroazinha, tá molhando de leve, mas é o suficiente para fazer a moto derrapar, né? Quando precisar de freio, não vai achar. Me minha tia, vai tô do em cima lá e por fora. Caralho, aqui, hum, aqui engrossou Eita, eu me fodi Vamos me encharcar Eita Mas tem esperança ali, o céu azul Só que você não tá indo pra lá Você tá indo pra onde tá, tá, cinza Eita Opa, caminhão Vamos pra direita até acertei que eu vim com uma jaqueta impermeável tava imaginando eu parei de gastar dinheiro com a moto é, é chato velho você quer deixar a moto bonitinha mas a tudo é, é muda, alteração de característica do veículo consegue legalizar as alterações, a disparar em uma blitz pode ser autuado, é chato, é, é chato eu fiquei frustrado eu parei de gastar dinheiro com MT, com acessório a moto hoje só tá com manete escapamento que eu tenho que botar no documento né escapamento para evitar problema coisa assim bem bem suave, façam alterações imperceptíveis, mas frustra, tudo bem, o importante é estar andando, curtindo a motoca, acessório à estética, quem vive de estética é salão e modelo, eu não tenho tendência a nenhum dos dois. Meus queridos, estamos chegando no nosso destino. Vamos encerrando mais um videozinho. Um abraço para vocês e até o próximo. Agora, Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.